Seja bem-vindo ao canal Quinta Marcha. Meu nome é Walter Júnior e antes de irmos para a segunda parte da história do Doge 1800 e Doge Polara, eu gostaria de convidá-lo a se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações. Quero também convidá-lo a acompanhar diariamente as matérias do nosso canal no Facebook e no Instagram. Nesse vídeo, nós vamos abordar o período, a partir de 1975, a mudança de nome para a Doge Polara até a linha 78. Roda a vinheta! Fazendo uma retrospectiva do nosso primeiro capítulo, que você tem o link aqui em cima, nós vimos a origem do nosso Dodge 1800, que foi baseado no inglês Human Avenger, alguns estudos realizados até a Chrysler do Brasil chegar à versão brasileira, o lançamento do carro como modelo 1973 no oitavo Salão do Automóvel em novembro de 1972 nas versões LGL, a chegada do carburador SU na linha 74, e o lançamento do Doge 1800 SE, com suas características estéticas esportivas. Continuando a saga do Dodge 1.800, no final de 1974 foi lançado o modelo 1975. A linha ganhou mais um modelo, o standard, sendo essa agora a versão de entrada mais simplificada, acompanhando as versões L, GL e SE. As novidades ficavam por conta da alteração na grafia dos emblemas e na mecânica, o carburador inglês Skinner's Union, de Venturi Variável, foi substituído pelo japonês Itachi, em função de problemas na produção do S.U. na Inglaterra. Ainda para a linha 75, a Chrysler do Brasil investiu em diversas campanhas publicitárias para divulgar a garantia total para o Doge 1800, a fim de dar uma maior tranquilidade aos seus clientes frente à correção de problemas apresentados pelo carro, principalmente no câmbio, suspensão traseira e vedação. No final de 75, com linha 76, chegava ao mercado Dodge 1800 com um novo nome, Dodge Polara, e houve um reposicionamento de versões, passando a existir somente as versões Standard e GL. A frente recebeu nova grade com filetes horizontais em preto. Na traseira, as lanternas perderam a divisão no meio e a nomenclatura posicionada em toda a extensão do painel traseiro deu lugar a um pequeno emblema na tampa do porta-malas. As rodas passaram a ter nova pintura cinza-chumbo e, como opcional, poderia vir com pneus radiais. Internamente, os bancos receberam um acabamento mais refinado em tecido aveludado, novos acabamentos nas portas, novo volante e painel de instrumentos com nova grafia. Na parte mecânica, as principais modificações ficaram por conta do retorno do carburador inglês Skinners Union, porém agora com a denominação SU175 ou SUHS6, mais eficiente, o novo comando de válvulas e válvulas de escape e dutos coletores maiores, que geraram uma potência de 92 HP SAE e 15,5 kgf metro de torque, com taxa de compressão passando de 7,5 para 1, para 7,7 para 1, garantindo assim um melhor desempenho e economia ao carro. A suspensão dianteira ganhou novas molas, deixando a dianteira do carro mais alta, e na traseira foi feito o trabalho inverso, rebaixando a sendo complementados por amortecedores recalibrados e freios com servofreio como opcional. Com todas essas melhorias, juntamente com a difusão da garantia total por seis meses ou 12 mil quilômetros, o Doge Polara teve um importante incremento de vendas em mais de 50%. Na linha 77, o Doge Polara recebeu pequenas alterações, como a ponteira de escapamento mais longa e cromada, e o interior que também poderia ser na cor vinho para a versão GL, além de novas cores externas. Continuava em linha apenas a versão mais simples Standard e a GL, sendo os diferenciais entre elas a ausência de frisos e cromados na Standard, além de tapete de borracha ao invés de carpete da versão GL, bancos em plástico preto no lugar dos revestidos em tecido e o painel sem aplique imitando madeira. Mecanicamente, não houve alteração. Em função das melhorias que a Chrysler do Brasil introduziu em seu produto, o Dodge Polara recebeu em 1977 o título de carro do ano da revista Auto Esporte além da fábrica instituir um certificado de recompra do carro, a fim de garantir maior tranquilidade a seus futuros proprietários. A primeira grande remodelação chegou na linha 78, baseado no facelift do inglês Chrysler Avenger 1977. Ainda comercializado apenas com duas portas, o Doge Polara ganhou nova frente com grandes faróis retangulares com setas âmbar nas extremidades, além de nova grade com frisos pretos horizontais e logotipia central diferenciada. Na traseira, recebeu lanternas maiores com a luz de reincorporada. Também recebeu novas faixas laterais para o modelo GL. No interior... As colunas e forros receberam novos materiais de acabamento e os bancos continuavam a ser oferecidos em preto, beijo ou vinho, com revestimento em veludo de nylon, com as laterais em vinil, com acréscimo de regulagem milimétrica do encosto. Também ganhou espelho retrovisor interno antiofuscante e nova empunhadura da alavanca de câmbio. Houve uma pequena alteração mecânica no Doge Polar 78, onde a Chrysler do Brasil substituiu a agulha do carburador S175, produzindo assim uma mistura mais pobre, resultando em um melhor consumo com uma mínima alteração de desempenho. A linha 78 estava disponível nas cores Ouro Toledo, Verde Tivoli, Vermelho Verona, Castanho Trípoli, Branco Madagascar, Berge Indiano e Azul Capri. Para que todas essas alterações causassem um impacto ainda maior, a Chrysler do Brasil fez uma maciça campanha utilizando leões, que conduziu todo o lançamento oficial da fábrica, se estendendo para os concessionários, que exploraram amplamente o tema. Foi chamado o Doge Polara Coração de Leão. Aqui finaliza o segundo capítulo da história da linha Doge 1800 e Doge Polara da série Grandes Brasileiros. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário e ativar as notificações para acompanhar os próximos capítulos. Voltaremos na semana que vem com a terceira e última parte da nossa história. Até lá!